Olá, amores! Sejam muito bem-vindos! Uma live hoje especial, fora do nosso dia habitual, para trazermos muitas novidades para vocês. Estamos hoje trazendo um tema muito legal, que é a cura através do desapego. E hoje quem vai falar conosco sobre isso é a Karen. Karen meu amor. Oi! Bem -vindo. Bem -vindo. Não, um beijo! Saudade de você já! Também! Passaram tantos minu minutos, dias gostosos lá no Rio, não foi? Foi, foi lindo. Os nossos bate-papos lá na minha cama, lá no hotel, lembra? Lembro. As bagunças faço... que fizemos. É tão gostoso quando a gente encontra alguém na mesma página. Né? É verdade. A gente começa a conversar e não precisa nem de apresentação. O assunto vai fluindo. Vai vai, vai. Vai fluindo. Vai fluindo, é isso mesmo. Foi um prazer imenso te conhecer pessoalmente. Eu já conheci você desde e agora o meu público aqui também vai te conhecer. Muito né? gratidão por estar aqui. Eu agradeço também a sua participação, a sua presença, o seu carinho, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. E esse tema que você trouxe é um tema muito interessante. A Kelly tem muita coisa interessante para falar para a gente. Então, você seja muito bem-vinda. E vamos lá, traz para a gente aí as novidades. As novidades. Pois é, a gente está sempre cheio de novidades, né? Quem está nesse caminho de despertar está se transformando a cada segundo, né? Sempre com informações novas. Sim. E realmente, olha, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Fiquei tão feliz né, de você ter oferecido essa, Sim. essa Sim. chance de estar aqui com você, porque toda vez que a gente vem compartilhar algo, né? Eu acho que é tão válido para mim como para todos que estarão ouvindo, porque todos nós temos um processo diferente, temos uma experiência diferente e temos muito para ensinarmos um para os outros, né? Então eu estou super feliz de estar aqui com você, viu? E como é que você gostaria que eu começasse? Você Me fale aí que eu começo. Na verdade, eu quero deixar você bem à vontade Para você trazer o que você achar que for de contribuição Para essa turma que vai assistir Não só aqui agora ao vivo, mas depois né? Fala aí a partir do seu coração, o que fluir E a gente vai batendo papo aqui e as coisas vão acontecendo Vamos então Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karen Canedo né? Eu moro atualmente lá na Suíça tenho dois filhos, né, que já são grandes, 16 e 18 anos, que já trabalham. E, bom, como é que eu fui parar na Suíça, né? <risos> Primeiro, eu saí daqui é, desde muito nova. Eu sempre trabalhei com com, a, com trabalhos sociais, trabalhei com aconselhamento. É, com 16 anos eu já comecei a trabalhar em um leprosário, né, então eu dava... Aconselhamento para as pessoas que moravam dentro do leprosário Muita gente nem sabe que ainda existe Mas ainda temos muitas cidades né, com que, que são leprosários Então lá eu fiz meus estágios de aconselhamento Trabalhei em hospitais, em cadeias né? E depois que eu terminei um curso aqui no Brasil De aconselhamento de espiritual Aí eu fui para o Japão né? E lá no Japão eu dei continuidade com o meu trabalho De aconselhamento espiritual E do Japão e fui para a Suíça E estou na Suíça já fazem 20 anos né? Na Suíça também, continuei meu trabalho E fui passando por vários processos de cura né? Que nós estamos sempre nos curando de algo E quando eu comecei o meu processo do despertar né? Que duraram 10 anos O meu processo do despertar é, Foi quando eu comecei a aprender aquilo que eu vou falar hoje Que é o tema de hoje, que é a cura através do desapego né que uh, eu acho que é o mais difícil quando a gente começa esse essa jornada do despertar é o desapego desapego do que uhum. né desapego na verdade de tudo que é e de tudo que há <risos> porque nós não nascemos não viemos aqui para nos apegarmos a nada nem a títulos uhum. nem a pessoas nem a coisas nós viemos aqui para sermos livres e só conseguimos ser livres né quando aprendemos a desapegar. E isso acho que é o que mais dói, né? Não sei se para você também foi assim, Beth, mas é, o desapego, imagina, as pessoas falam, nossa, você tem que se desapegar é, das coisas materiais, de todas as suas formações, se desapegar dos filhos, né? Para toda mãe se desapegar de filho é uma coisa assim que dói. dói. E, aí, quando, é, e aí, nesse processo, né? Quando eu comecei o, o meu despertar. Aí eu aprendi que enquanto eu não aprendesse a soltar Eu não saberia o que, significa, o que significaria o amor incondicional né? Ainda mais mães Mães sempre ama falar Eu amo meus filhos incondicionalmente Mas não ama não <risos> Não ama não Porque até quer amar né? Mas ainda não consegue Porque o amor incondicional começa por nós mesmos Enquanto não aprendermos uhum. o amor por nós não conseguimos também amar ao próximo incondicionalmente. E, e o amor incondicional por si é o passo mais complicado que a gente dá nesse processo de despertar. Porque a gente começa a enxergar as nossas sombras, aqueles cantinhos que ficavam escondidinhos, que a gente escondia para que não doesse tanto, né? E quando a gente começa Sim. a ver essas sombras, isso nos assusta. E aí, ao invés de nos amar, a gente começa a ter medo de nós mesmos. E quando logo no começo, é, eu tinha muita dificuldade de meditar, porque eu sempre fui uma pessoa hiperativa, sempre, desde pequenininha. É, tanto é que eu, eu tinha um apelidinho quando eu era criança, que me fez criar um trauma muito grande, que era a em Capetinha, né? Eu, eu valia por 20 crianças. Minha mãe, que eu digo, ela tem várias histórias para contar... Mas eu sempre fui uma criança hiperativa Não que eu fazia maldades, desoperaltismo Não era isso não, mas é porque eu... A minha mente era sempre muito ativa Eu fazia 20 coisas ao mesmo tempo E, e quando eu iniciei esse processo E queria meditar, eu não conseguia meditar Eu sentava, uhum. depois de cinco minutos Começava a me coçar o corpo inteiro Eu ficava nervosa <risos> Eu acho que muita gente aqui vai conseguir me entender Quem é? Você também? <risos> Quem é hiperativa, assim, não consegue sentar para meditar, mas por quê? Porque quem é hiperativa ama se distrair, né? Uhum. E quando eu sentava comigo mesma, o que é que acontecia? Eu ficava lá no silêncio, aí eu começava a ver um pouco mais de mim, partes de mim que eu não conhecia, isso me assustava. E aí a gente compreende que é muito difícil você sentar perto de uma pessoa que você não conhece. É, não é confortável, né? Você ficar ali quietinha do lado de uma pessoa, lado a lado, que você não conhece. E é por isso que é tão difícil para muitas pessoas meditar. Porque quando a gente silencia, a gente passa a ver parte de nós que nós não gostamos. E isso foi para mim terrível, <risos> né? Conhecer partes de mim. E aí eu vi... Quando eu comecei a meditar, claro que foi um processo Um passinho de cada vez Todo dia aumentava um minutinho a mais E aí eu comecei a entender como é que eu era Comecei a ver partes de mim que precisavam ser curadas E uma das partes que eu mais precisava de cura Era o apego Eu tinha muitos apegos Eu sempre cresci tentando provar para mim mesma E para os outros que eu era uma pessoa muito boa Que eu era... Eu era inteligente, que porque imagina uma, uma criança hiperativa. Eu era totalmente rejeitada pelas pessoas, pela minha mãe principalmente, né? Porque a minha mãe não conseguia lidar com a minha hiperatividade. <risos> na verdade, ela, ela, ela me dava a sensação de que preferia ter outras crianças do que eu, né? Porque eu, como japonesa, criada ali com aquela mãe rígida, né? Eu sempre ali na ativa né então assim ela falou Nossa por que que você não é quietinha aqui igual aquela criança por que que você não consegue ficar quieta no seu lugar então eu sempre achava que minha mãe queria outras crianças além de mim e, esse, e essa esse sentimento de rejeição o que que ele causou em mim ah, então você vai ter que ser sempre boa o bastante na escola uhum. sempre boa o bastante em casa sempre boa o bastante na religião porque as pessoas precisam aceitar você para você se sentir amada, né e eu comecei a me apegar a títulos comecei a me apegar a grupos comecei a me apegar a pessoas as minhas expectativas né e o que eu mais quis na minha vida para poder fugir de toda essa essa esse sentimento de rejeição era formar uma família pois é eu sempre eu sempre me apegava muito nas expectativas da vida de que eu queria uma família né de que eu queria a casa perfeita eu queria tudo perfeito para suprir uma, um sentimento de rejeição, um complexo de rejeição que eu tinha desde a minha infância. E essas escolhas que eu fiz na minha vida me fizeram é, me tornar uma pessoa muito doente. Eu desde pequenininha, por causa de todas essas, essas crenças de que eu não era amada, de que eu não era aceita, de que ninguém gostava de mim, eu fiquei muito doente. Né? Então eu fui uma criança que ficou mais no hospital do que em casa. Eu sempre sofri muito de pneumonia e com 14 anos eu já tinha fibromialgia, né? Muitas dores no corpo. Então, uh, tudo isso se deu por causa desses apegos a crenças que eu tinha, né? Crença de que o, o que tá lá fora iria suprir algo que me faltava dentro. Então, quando eu passei por, essa, por esse processo de cura, por esse despertar, o desapegar... Desapegar de tudo isso que eu sempre quis na minha vida, né? Aquela vida perfeita Isso foi muito difícil para mim E eu lembro que quando eu olhava pra minha casa Eu falava assim Mas como é que eu vou me desapegar de uma casa Que eu sempre sonhei na minha vida? Como é que eu vou me desapegar desses diplomas Que eu tanto lutei por eles, né? Por todos esses estudos, como é que eu vou me desapegar dos meus filhos, que sempre foi o sonho da minha vida? E eu ficava, tipo assim, lutando com a espiritualidade. <risos> a espiritualidade me ensinando, você tem que soltar, você tem que desapegar. Eu falava, não, mas como? Isso não, não faz sentido algum, né? Eu nasci aqui, eu, eu, eu construí tudo que eu construí, eu não posso agora me desapegar de tudo. E aí eles me falaram, quando você ama, você solta, porque isso é o amor incondicional. E esse soltar tinha que começar dentro de mim, eu tinha que soltar as minhas crenças, eu tinha que soltar aqueles sentimentos que não me pertenciam. Eu carregava um monte de sentimentos junto comigo que eu criei na minha infância, que eu criei com traumas, com, com certos momentos da minha vida que ficaram impregnados no meu campo energético. Eu carregava todos eles como... como outros é, como outras queres né eu sempre falo que toda vez que Sim. um sentimento nasce nasce uma outra que nasce um outro eu e eu precisava primeiro para que eu pudesse saber o que que é o amor incondicional por mim por mim mesmo me desapegar de todos esses sentimentos de todas essas crenças e isso foi muito difícil para mim mas com as meditações com as reflexões que eu fazia um, com os estudos, eu fiz vários cursos, né, e eu comecei a, a querer mais informações, e você sabe, né, Beth, quanto mais informações você recebe, mais você tem a certeza que você realmente não sabe nada nessa vida, <risos> e você fala, e caramba, mais... <risos> e mais a gente busca tem mais você tem vontade de buscar então assim todos os dias quando eu aprendo uma coisa mais só caramba eu realmente não sei nada Então, deixa eu ficar quieta aqui <risos> e com todos esses cursos que eu fiz com todos esses aprendizados que eu fiz um, eu fui criando uma força interior muito grande dentro de mim de não olhar mais para fora mas simplesmente olhar somente para dentro eu comecei a olhar somente para dentro. E esse olhar, essa, essa mudança de perspectiva, me fez entender que lá fora é simplesmente um reflexo do que eu tenho dentro. De que quando eu encontro uma pessoa, quando eu sento assim na sua frente, você ficou lá no meu quarto, na minha cama, e eu lembro que eu ficava olhando para você, e eu, eu ficava tão grata, eu falava: Nossa, eu estou conhecendo uma outra parte de mim. Né? Olha olha que, que lindo, eu estou agora conhecendo mais uma outra perspectiva de mim mesmo E eu aprendi a olhar todas as pessoas dessa maneira Então quando eu olho os meus filhos, eu não olho os meus filhos como meus filhos Mas eu olho eles como uma outra parte de mim Eles estão ali por um propósito maior e não para ser o meu filho Então nada é meu nessa vida, né? nada me pertence tudo que está aqui nessa vida é simplesmente provisório, é para um aprendizado, para a minha evolução como ser humano. Eu, eu consegui desapegar e soltar de tudo e eu falo para você, Beth, eu consegui realmente me desapegar de tudo. né? Eu sou uma mãe totalmente desapegada de filhos e eu acho que isso foi a maior libertação para mim. E os meus filhos agradecem por eu ser essa mãe tão desapegada, né? porque hoje eles são totalmente independentes. Se mãe tá lá e mãe não tá lá, eles... Levam a vida deles na, na maior leveza Sem sofrimento, sabe? Então, assim, tudo isso... Tu, você sabe, né? Você, bom, acho que com você não foi diferente, né? Eu fui para Portugal e deixei as meus aqui no Brasil Ah, pois é, então você entende E muitas, muitas mães, né? principalmente as mães Elas olham a maneira que eu cuido dos meus filhos como eu educo, eu falo Nossa, eu jamais conseguiria isso, né? Nunca então eu tenho aquele apego, né? aquele, aquele amor egoísta, na verdade. Né? Então é por isso que eu falei que as mães pensam que amam incondicionalmente, mas ainda falta um passo muito grande para elas chegarem nesse amor incondicional. E o amor incondicional, ele simplesmente ama, ele solta, ele desapega, ele confia. né? E, e aí para eu chegar nesse amor incondicional foi somente olhando para dentro e a gente não consegue fazer essa essa introspecção, se não aprendemos a silenciar. Então com o segredo, certeza. o segredo do desapego, né, que é a cura de todas as coisas para mim, para mim foi assim, foi o saber silenciar, o saber fechar os olhos, um, olhar somente para dentro, não me distrair mais com nada que tem lá fora, porque eu sei que lá fora simplesmente um, o espelho do meu interior, então não adianta ficar olhando para fora Simplesmente tem que olhar para dentro né Eu aprendi pelas manhãs um, ao abrir as janelas né Quando eu abro a janela pela manhã e eu, eu não vejo algo que me agrade Eu fecho a janela de novo, vou lá para dentro e me pergunto O que é que eu tenho que melhorar dentro para que lá fora seja mais bonito Para que seja mais agradável né? E dessa maneira eu fui de passinho em passinho né conseguindo curar essa, essa parte de mim que tanto me, me deixava presa assim a, Eu posso dizer realmente aprisionada, eu era encarcerada pelas minhas próprias, pelos meus próprios apegos E muitas pessoas não conseguem ser livres, não conseguem se curar Eu falo se curar de doença, se curar emocionalmente, mentalmente por causa de apegos, expectativas muitos planos, muitos objetivos e elas ficam apegadas àqueles objetivos e isso faz com que a vida fique, fique muito pesada, né? Então, pra a gente... gente se acostuma, sabe? A gente se acostuma até aquilo que a gente classifica como não sendo bom na nossa vida. A gente se acostumou à dor, a gente se acostumou ao sofrimento e a gente se apegou. E a gente Sim. vai dar um grande salto no momento em que a gente soltar. Sim pegar disso também com certeza é, é são, são as crenças né porque a gente vem tantos anos desde a nossa infância com tantas crenças e a gente se apega a elas e como verdade absoluta então na verdade a nossa vida é um resultado daquilo que a gente acredita ser verdade né Isso. e a partir do momento <risos> em que você muda toda a perspectiva e você se concentra naquilo que realmente é verdade o que que é verdade Podem ter certeza que nada daquilo que vocês aprenderam é verdade <risos> Porque a verdade está lá dentro, né? E para você chegar uhum. nessa verdade interior É necessário o silêncio É necessário o desapego das, de todas essas crenças E aí eu aprendi Sim. a me concentrar naquilo que eu realmente sou E aí vem o autoconhecimento, né, Beth? Sem o autoconhecimento, ninguém chega a lugar nenhum Sem o autoconhecimento, a gente não consegue... Voltar para a casa do pai, que é o nosso coração, né? Então, então assim, para mim, tudo começa com o autoconhecimento E, e, e esse autoconhecimento, para mim, eu falo para você, não foi fácil Quem conhece a minha história e já acompanha a minha história Sabe que eu conto isso, foram 10 anos de autoconhecimento Imagina só o trabalho que eu dei para A espiritualidade <risos> <risos> <risos> eu... Eu sempre ali relutando Meu com Deus Deus. E eu falava, E eu, eu discutia com eles Falava, não é assim, não é assim Não é possível que eu aprendi tudo errado E eles falavam, assim, você aprendeu tudo errado É <risos> tá na hora de desaprender Vamos apagar tudo E vamos começar do zero e isso pra mim foi ah. E demorou 10 anos Aí foi em 2019 Quando eu tive aquele fechamento De, de aprendizados né? Foi quando eu dei aquela virada total na minha vida mas foi somente em 2019 que eu consegui me desapegar realmente de todas as crenças que eu tinha Na minha mente, né, no meu subconsciente E eu consegui a cura total Então eu posso falar para você que desde 2019 eu não tomo mais os remédios que eu tomava Não faço mais as terapias que eu fazia Que eu fiz minha vida inteira terapia, né? Tomava ali 13 comprimidos de, de remédio todos os dias Antidepressivo, remédios para dor Remédio para tudo que vocês possam, possam imaginar, para alergia Eu era muito doente, eu era uma pessoa realmente muito doente Então desde que eu aprendi o desapego, foi que eu me curei Desapego de título de mãe, o que é ser mãe? Né? A gente aprende, vamos lá, mãe tem que fazer isso, tem que acordar cedo, tem que fazer café da manhã Coitado dos meus filhos, eles nem sabem o que é tomar café da manhã com mãe <risos> Eles não sabem a hora que eu desço as escadas, eles já tomaram um café, já fizeram tudo. Eu só vou lá checar se tá tudo direitinho. Mas esses, esses são os apegos que eu tô a gente tem. Sério, eu tô ai mesmo. nossa, eu encontrei uma pessoa que é igual eu, não acredito. Eu achei que você é igual, mas é mais ou menos isso. Eu não sei o que meus filhos tomam de café da manhã. Porque... Não, meus filhos eles fazem tudo sozinhos, lavam roupa sozinho, fazem tudo sozinho. É. É, eu... para mim é mas assim eles na verdade eu achava que eu tava fazendo isso porque eu sou preguiçosa mas não, eles... eu estava fazendo isso para ajudá-los né <risos> e eles me agradecem muito isso. por eles serem tão independentes ele tá fazer tudo realmente tudo né isso. então assim eu me desapeguei dessa crença do que que é ser mãe as pessoas queriam me ensinar o que que era ser mãe né e eu falava, não, não, não, comigo isso não combina, esse título de mãe é que vocês falam para mim tem nada a ver comigo Me desapeguei desse título, me desapeguei do título do que é ser uma esposa, uma boa esposa, né? Que sabe lavar, passar, me desculpem, mas eu nunca consegui ser essa dona de casa E não tem problema, eu não me culpo por isso, porque eu tenho outras qualidades me desapeguei desse, desse papel do que é ser uma boa filha, do que é ser uma boa amiga, do que... Um, do, sabe todos esses títulos que vêm e, e as pessoas querem carimbar na nossa testa? né? Esses, esses apegos eu me, eu me desapeguei totalmente e me libertei. E eu falei, gente, eu sou livre, eu sou amor. <risos> eu me dei conta de que realmente somos um amor e isso foi a minha maior libertação. Não me, não me apego mais a, a, ao que os outros falam Porque eu sei que os outros só falam aquilo que eles acreditam ser verdade Então não tem nada a ver comigo né? Então essa é a melhor, é a melhor coisa para a libertação E é por isso que eu falo, por isso que o tema da live é né? a cura através do desapego Porque na minha vida foi assim Eu só consegui me curar depois que eu me desapeguei e eu sei que esse desapego... Eu entendo todo mundo que fala para mim Eu não consigo me desapegar, eu entendo Porque eu passei por isso por 10 anos Eu sei que não é algo que acontece um dia pro outro, né, Beth? Não, não É um processo, eu acho que tudo na vida é um processo E o processo do desapego também é um processo A gente vai caminhando, né? Passo a passo E o importante é que a gente reconheça o nosso processo E que a gente não queira atropelar as coisas, achando que a gente tem que estar lá na frente, né? Quando a gente ainda não dá conta de dar aquele passo. Verdade. Como você, você levou 10 anos, você precisou respeitar o seu tempo de 10 anos para poder chegar hoje e estar aqui falando isso. Né? Com certeza. Então, assim, é necessário que cada um respeite o seu tempo. Você precisou de 10, outros podem precisar de mais. Eu fiz 13 anos de terapia, né? Hum. E não sei quantos cursos só para mim né, é. pra eu poder me reconhecer, me autoconhecer e só depois, então, é que eu comecei a trabalhar com pessoas que eu não tinha essa pretensão uhum. né? então chegou uma hora que eu precisei de trabalhar com pessoas porque havia um chamado tão forte na minha alma e é como você diz, a gente precisa realmente se desapegar é. e se desapegar principalmente de quem acreditamos que somos porque nós é não somos que acreditamos que somos. Nós somos muito mais. Nós somos seres infinitos, nós somos seres de luz. Sim. E a gente está caminhando para descobrir quem nós verdadeiramente somos. Esse e se é a gente ficar preso, não é? Se a gente ficar preso, acreditando que nós somos, no caso, a Beth e a Karen, né? Nossa, a gente não dá. Aí ferrou Eu tudo. <risos> Tô... É, por... é por isso que eu falo, gente, vocês realmente querem seguir esse processo do despertar, essa jornada Então lembre-se de uma coisa, você vai precisar se esquecer de quem você acha que você é Você vai precisar pegar uma borrachinha, apagar tudo aquilo que você aprendeu Tudo aquilo que você acredita que você é, apaga Porque não é isso que você acredita que você é Você é muito mais você é o amor isso. puro, você é luz Você é um ser infinito Que pode todas as coisas Então todas essas crenças que você tem Limitantes, não te pertencem Então a gente precisa aprender A desaprender né? Para desapegar isso. E esse é o caminho de volta, né, Beth? Sim Desconstruir a história que a gente criou uhum. né? Para sermos Quem achamos que somos A gente Foi criou isso. uma história. Né? E aí a gente fica contando a historinha, acreditando que a gente é aquilo que a gente criou. Mas é, a gente pois é. é. A mente é a mente de programas, então a mente e mente isso. o tempo todo, né? E então isso. a gente precisa agora, é, depois que a gente apaga todas essas crenças, a gente começa tudo de novo para que a mente pare de mentir para a gente o tempo todo. Para que Justamente. a mente automaticamente, sem que a gente se esforce, quando a gente acordar pela manhã, a mente nos lembrar quem realmente somos. Somos seres de luz, somos seres de amor, somos seres de paz, somos a própria alegria, né? somos a bonança. Não precisamos de nada lá fora para nos completar, porque já somos completos. Então, temos que reprogramar nossa mente para que ela nos, nos lembre o tempo todo o que somos. E não que fique isso. mentindo pra gente com tudo aquilo que a gente aprendeu. Ai, você não pode isso, você não pode aquilo, né? A vida é assim mesmo, você tem que aceitar e você tem que lutar. Isso tudo é mentirinhas que a mente nos conta por causa de coisas que viemos vivendo até hoje. Mas é possível sim a gente apagar tudo isso e nos desapegarmos de quem nós achamos que somos para começarmos do zero com a pessoa que realmente somos na nossa essência. Né? Então essa, essa é a cura E aquilo que você falou de respeitar o processo Isso foi muito importante no meu processo Porque eu nunca me cobrei E nunca me comparei com o outro Que estava ali se despertando em uma semana Eu vou te contar uma coisa Eu tenho uma aluna Que ela chegou para mim para fazer uma terapia De autoconhecimento E ela me fez uma pergunta na primeira sessão em quanto tempo você acha Que eu vou conseguir despertar e me curar? Então eu falei, olha se você seguir os meus passos, em quatro semanas você tá se despertando. E ela falou, não acredito, porque eu já fiz tantos coaches, eu já fiz tanta terapia e não funcionou. Eu falei assim, bom, se você seguir o passo a passo, você vai conseguir. Bete, eu te falo uma coisa. Em quatro semanas, essa menina estava uma outra pessoa. Hoje, hoje ela também é uma terapeuta. E uma ótima terapeuta. Mas eu, eu olhava para ela e falava assim, menina... Você levou quatro semanas, eu levei dez anos. Eu falei, eu tenho uma inveja santa de você que eu não tem ideia. Hoje, hoje ela é uma das, das pessoas da minha equipe, da Perfect We, né? Mas assim, por isso a gente não pode se comparar, porque cada um tem o seu processo, cada um tem a, a sua jornadinha e a gente nunca pode se comparar, né? E nem, nem se frustrar, porque... Cada um tem seu reloginho que vai tocar na hora certa, né? Com certeza. perguntou aí, vocês também se sentiram sozinhas? Sim! Sim. Acho... Nossa, Beth, acho que é a primeira coisa que acontece. Quando você entra nessa jornada, você se sente totalmente sozinha. De repente, ninguém mais entende o que você fala e as pessoas se afastam. E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque a gente precisa entender que quando a nossa energia muda, os amigos mudam. A família também não consegue acompanhar a energia, eles se afastam, né? Ninguém vai entender. Se... Porque você se torna uma pessoa louca para eles, né? Então, assim, Sim. eu me senti muito sozinha. Fiquei muitos anos sozinha passando por essa jornada, mas tá tudo bem. Quando eu lembro dessa, dessa época, eu tenho muita gratidão. Eu precisava dessa, desse tempo sozinha. Sim. Ah. E depois a gente vai encontrando outras pessoas que entendem a nossa linguagem. Que, que pensa do mesmo <risos> jeito, que são loucas igual nós. Né? que fala as mesmas loucuras e é muito lindo tudo isso né? é muito lindo e quando lindo. a gente se encontra a gente não precisa de muita apresentação a gente só se reconhece né e a gente sai conversando a gente se identifica Gente, eu não, conhe... eu não conhecia a Beth e de repente ela estava lá no meu quarto, assim, né? Porque por causa de, de mudança de quarto, estava no meu quarto, estava lá, na... a gente estava na cama e a gente conversando como se conhecêssemos já há muitos anos, né, Beth? <risos> e a gente nem se apresentou muito, a gente só se identificou e fomos ali fluindo com a conversa e é assim, né? É, mesmo. é assim, é a, gente, a gente se reencontra, na verdade, não é um encontro, é um reencontro, né, de, de almas, é justamente é, pessoas é que... almas que se reconhecem né é. Beth olha vendo. eu não vejo nada eu é. não me vejo na tela e também não vejo se as pessoas hum. estão fazendo pergunta deu um tilt aqui no meu celular que eu não eu, eu, eu não eu não estou olhando muitas perguntas nem né, o que as pessoas estão falando porque tem um, um fluxo né Uhum. Então, como a tela passa muito rápido, então, às vezes, eu não, não é. consigo acompanhar muito nada. Eu então, sempre assim, me outra... perco. É, no Instagram, eu sempre fico perdidinha. Eu procuro nem olhar as perguntas, porque senão eu aperto alguma coisa que não é para apertar. Aí é, a gente sai do, do raciocínio, do foco, né? A gente está é. ali falando o seguinte, Uma sequência, se a gente sai muito... Depois fica às vezes complicado para a gente voltar para aquela linha de raciocínio que a gente estava, né? É. Mas fica me diz aí, bem. você, Beth, você, para você se desapegar, para você também foi, foi difícil o desapego? Foi. Eu criei algumas coisas muito interessantes na minha vida. E uma das coisas que eu criei foi a morte de uma filha. Né? Então, a minha filha tinha 11 anos quando ela nos deixou. E. Eu acho que esse é o maior exercício de desapego que a gente pode ter no mundo, Nossa, né? É. E aí, a partir dessa experiência, eu tive muito cuidado, né? Como eu tratava e cuidava dos outros filhos, justamente para eu não ter o excesso de apego Sim. Né? pela experiência passada. E acho que isso fortaleceu muito o fato de eu ir me desapegando, criando eles para serem eles, para serem independentes, né? Uhum. E não sufocá-los, porque é que eu me emociono até hoje, né? Mas assim, eu imagino eu também, agora eu me emocionei tarde. com o que você falou. <risos> Mas assim, quando a gente perde um filho de uma forma um tanto quanto rápida, né, de doença, a gente não pode depois pegar para os outros qualquer febrezinha, a gente sair correndo, né, acreditando que aquele também vai morrer. Uhum. Né. A gente não pode cercear a criança de brincar e de levar ponto e de partir a cabeça, né, nem, nem de nada disso. Nem também pode pirar quando isso acontece. Meu filho entrou em casa várias vezes, todo partido, era sangue por tudo quanto é lado, eu não sabia nem onde era que estava o buraco. <risos> Imagina Nossa Isso é que levar para o médico Mas assim Isso foi um aprendizado Muito importante Para mim Eu acho que talvez ali tenha acontecido O, o start Do desapego sabe? Foi, foi uma consciência De que eu não poderia Sufocar os outros Uhum. por conta de um fato que tinha acontecido com uma filha, né, e os meus filhos, assim, desde pequenos, eles tiveram histórias de quase morte, e, é como se fosse, assim, doses homeopáticas, né, ah. a minha filha tinha foco, meio, né, tinha foco, eu teve não sei quantas convulsões, foi para emergência várias vezes, teve parada cardíaca né, nesse, nesse processo. Aqui morreu antes, né? Com seis meses quase também desencarna de, de outros problemas. Então, assim, foram doses homeopáticas. Uau. Só que eu morei numa rua minha vida inteira. Quando eu mudei, eu mudei para o apartamento ao lado da casa, a casa onde eu nasci. E com 56 anos de idade, eu fechei a casa e fui morar em Portugal. Uhum. E aí eu voltei depois, eu não sabia se eu ia continuar lá, e eu voltei e me desfiz da casa, né? Vendi tudo, e dei, sabe, e fui embora, fui morar lá. Isso também foi, foi um, um exercício de desapego. E lá eu mudei de casa várias vezes, né? E por fim, quando chegou em 2021. A espiritualidade me disse para eu voltar pro Brasil E eu já tava com tudo lá Arrumado, Nossa. casa comprada Tudo, carro, tudo E meus filhos tinham ido morar comigo né? Eu deixei eles no Brasil e eles foram morar comigo Nossa Aí eu vendi tudo E vim Sim. embora Uau. Então assim é, A gente vai ter esses exercícios de desapego né? é. A gente desapega Das pessoas e a gente desapega De quem nós somos porque nessa vida eu vivi várias vidas, né? Eu vivi a vida de filha, eu vivi a vida de escola, eu vivi a vida de adolescente, de namorada, de noiva, de marido, ou de né? de Exatamente. mulher, de esposa, de mãe, uhum. de funcionária pública, né? de artista uhum. plástica, Uau. e por fim, agora eu estou vivendo uma vida de terapeuta, né? E assim, linda. eu estou muito, muito feliz no meu processo. Uhum. Hoje eu estava conversando com a Marisa E ela assim Eu estou aqui buscando um equilíbrio Entre Nossa. trabalhar efetivamente E reconhecer os meus limites é. Porque a gente entra nesse processo Que a gente ama tanto fazer isso né? Porque a gente trabalha por amor Sim, só por amor A gente não, a gente não quer parar Eu é. lembro de você lá no hotel Dizendo assim, não, eu tenho que dormir Porque amanhã de manhã eu tenho live cedo É verdade a gente sempre encontra energia para fazer esse trabalho Que é totalmente por amor, né? Isso, é. isso Nossa, mas é, essas... Uh, eu sempre digo assim, quando a gente não quer desapegar por nós mesmos né? Quando a gente não escolhe o desapego a, Vem a vida, o universo, a espiritualidade Eles preparam para a gente situações para que a gente aprenda a desapegar né? Ainda mais quando Com nós certeza. estamos em um preparo para sermos inspirações para sermos é, mestres, né? E eles preparam tudo isso. Então, ou vai nossa, por amor é. ou vai pela dor. Mas a gente precisa aprender isso. a desapegar, né? E eu isso. acho que assim nossa, é. nossa uh, o seu desapego, a maneira como você aprendeu, acho que não tem forma mais forte de se aprender esse tipo de desapego. Então, para você, aprende. você é uma grande inspiração para mim, de verdade, porque eu conheço Porque. pessoas que, que passam por isso e não conseguem se desapegar deste momento e ficam presas exatamente neste momento e acabam destruindo a própria vida e a vida de todos que a rodeiam, né? Então, assim, obrigada por compartilhar isso comigo agora. Nossa, uma grande inspiração, um grande aprendizado. Muito obrigada. Gratidão, querida. Até a próxima. Tchau, meu querida. Também. Tchau, tchau. tchau.